Olá amiga, olá amigo, tempo instável ainda, a parte mais frontal da frente fria já sai para Minas Gerais e o Rio de Janeiro Por isso o Nordeste Paulista, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte são as regiões que mais sofrem com essa instabilidade Que de vez em quando traz temporais ainda com o risco de queda de granizo O que aconteceu ontem em várias regiões do interior conforme o previsto E choveu muito entre a grande São Paulo, a faixa leste da capital e da grande São Paulo sofreram com instabilidades fortes, inundações, problemas que causaram, infelizmente, até vítimas. Situação de instabilidade a qualquer momento em todo o Estado. Litoral Sul, Baixada Santista, capital interior do Estado com períodos de sol. Mas, à tarde, as nuvens aumentam e vem aí instabilidades que não serão tão fortes como ontem, mas que ainda vão determinar o guarda-chuvas à mão para qualquer eventualidade. Temperatura não sobe tanto e à noite o vento é que se transforma mais úmido e dá uma sensação, pelo menos nas ruas, de um friozinho, uma blusa necessária durante a noite. Mas o calor durante o dia ainda acontece. Grande abraço! O